Do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela é muito utilizada no teatro, no cinema, nas apresentações, entre os artistas, né? para você desejar boa sorte. É meio estranho, né? Tipo, quebra a perna. Mas é assim que os artistas costumam falar antes de uma apresentação, antes de uma peça de teatro. Break a leg. A aplicação de uma frase. I hope you break a leg tomorrow. Ah, e antes desse vídeo terminar, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho,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 seu inglês e finalmente conseguir falar inglês de uma forma tranquila, uma forma simples e fácil. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.